Oi jovem informático como é que está daqui quem fala é o Lourenço e trago novamente aqui um vídeo tutorial hoje a dica é rápida como aumentar a velocidade do download aí no U torrent. ok eu tenho aqui o U torrent aberto e como vocês podem ver estou sem nenhum download a ser feito mas no caso você deve ter um download aí por isso você não clicou atuar toa neste vídeo pretende Ver como é que você deve aumentar a velocidade do seu download aí, tá bem? Então, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui no canto inferior do programa, né? Vai vir aqui em opções, aqui nas opções né? acima. Vai apertar em opções, vai vir em preferências. Após em preferências, vai vir, vem selecionando normalmente o geral, mas você vai vir em largura de banda. É aqui onde a magia acontece, tá bem pessoal? Aqui não é muita coisa, eu só vou fazer o quê? Vou selecionar essa caixinha aqui, aplicar limites de velocidade para conexões. Eu vou desabilitar aqui e apertar aplicar. Basta você fazer isto, acabou pessoal, a sua velocidade vai estar estável. Mas atenção, você no princípio, ele vai baixar a velocidade dos downloads, mas não, não, explique, não sei explicar o porquê, mas depois também depois tam, ele aumenta e você vai notar mesmo a velocidade. Enquanto ele está te mostrando 19 horas, aí pode te mostrar 9 a 5 horas para baixar o seu download. Parece que ele se conecta mais a vários servidores, por isso te fornecem vários ficheiros em é um é, é, é tão pouco tempo, tá bem pessoal, tá bem, então, como eu tava a dizer, esse tipo de problema que se ele na primeira vez, na primeira instância que você ativa, desativa ele, uh, o download fica lento, eu também não sei explicar o porquê, porque eu também testei no meu, de princípio ficou lento, mas depois a velocidade ficou estável, tá bem pessoal, ficou mesmo estável, ficou top, yeah, então testa aí no seu computador, no seu, no seu torrent e deixa aí nos comentários como é que foi o teu sucesso aí no download. Mostra quantos giga você baixou nesse momento, tá bem pessoal? E então, sem mais delongas, eu vou dizer para vocês, vou pedir para vocês no caso, né? Se você não é inscrito, você que está assistindo este vídeo neste momento, se você não é inscrito, inscreva-se já no canal, ative o sininho para receber notificações referente a conteúdos que nós vamos postar no da semana, tá bem pessoal? <música>